E aí rapaziada, tô aqui agora, sabe pra quê? Pra mostrar pra vocês o treino que a minha mina tá fazendo de perna. Aí ó, vai agregar valor aí pra vocês ficar gigante, quadríceps monstro. Ela tá crescendo pra caralho, pras gurias aí que tá assistindo também. Então esse aí, continua assistindo, se quer ver esse treinão, ela vai destruir tudo, mostra a perna aí. Aí, destruindo. Rainha da laje, bora lá. Bora! Então, bora lá. Agora ela vai fazer um aquecimento ali. Lubrificar as articulações para não se machucar. O ideal era fazer uns 20 minutos de aquecimento, né? Para ficar bem para agachar pesado, levantava bastante peso. Mas aí, bora? Faz aí umas 20, 30 repetições. Porque se for tentar fazer até a falha, vai fazer muita repetição disso aí. Tá muito leve. Vamos só aquecer. E daí depois eu mostro o exercício aí como é que vai ser. É o seguinte, agora a gente vai fazer uma super série, vamos fazer o agachamento aqui com essa barra e depois o agachamento com halteres, na verdade não tem halteres, tem aqueles pesinho ali, ó. Então vai ser assim, bora lá, vou dar uma ajuda para ela no agacha, como tem pouca opção de peso, então não tem como a gente estar tá mudando, e esse aí ela já está fazendo umas oito repetições ali, quase sozinha, vamos mudar ali. vai vai vai vamos vamos Vai isso aí, primeiro exercício, vamos fazer quatro séries dessa, daí a gente vai pro próximo. E aí, como é que tá? Oh, é demais! Ai, que dor na pernas. Mas aí que é bom, na força do ódio. Isso aí, gurizada, toda desgraçada, aqui no sótão, treinando, aí ó, tá quente pra caramba aqui, a gente tá no meio do inverno e tá fazendo um calorão. Isso aí, continua acompanhando. Agora a gente mudou um pouco o exercício. Já que eu não tava conseguindo fazer ali o... <risos> a passada. Com o pé ali em cima do step. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer umas processos só para sentir agora a pressão do bagulho. Sentindo, Vai lá. Vou dar uma ajuda aqui. Dando uma segurada aqui no joelho, porque ela tá jogando o corpo muito pra frente e eu quero que ela desça, desça retinho. Bora! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Agora Esse aqui ela vai começar duas com uma perna e duas com outra. O estímulo ficar proporcional para os dois lados. Daí a gente fala, começa primeiro com uma perna, daí nas duas últimas começa com a outra. E é isso aí, vamos dar. Rapaziada Vamos fazer quatro aqui Dessa super série E daí já mostramos o próximo aí, tá, tá pegando? Tá morrendo aí tá, Não adianta fugir da câmera Ih, aprovada no pagode também Não, não, não Esse pagode é zoeira, rapaziada a gente escuta um rapzão, um funk, mas vá, ah, pagodinha, sertanejo não rola muito. Isso aí, deixa nos comentários aí, que música que tu curte durante o seu treino. Agora, vamos fazer um stiff, com esse peso maior aqui, creio eu que ela vai conseguir. E vamos fazer um drop. Aquele outro é praticamente metade, aquele lá do fundo, praticamente metade desse da frente. Então vamos começar? Vai até a falha nos dois. Bora! A luvinha não foi ideia minha, tá? Isso é muito coisinha de coração Então, agora a gente vai fazer flexor deitado, flexor horizontal, isso aí, bora lá, vou dar uma ajuda que tá meio pesado aqui, provavelmente, vamos E temos só mais um exercício depois e já era de treino por hoje. Lembrando, eu tô fazendo os exercícios, alguns com a mesma carga, porque eu não tenho como pôr mais. Uh, não tem mais anilha nem nada. Então alguns eu tenho que fazer igual. E... Então agora vamos para o último exercício. Ela achou que tinha acabado. Já estava se preparando para ir embora. Tá mas tem mais vai. um. O extensor, treino de perna completo, não tem erro, posso, podem fazer aí, só tome cuidado do se lesionar, é claro, é isso aí, vamos dar de último exercício aqui, e é nóis, bora! Galera, por incrível que pareça, esse extensor e o flexor são tão bons quanto da academia normal. Não sei porquê, mas o, a posição, não sei, a posição que a gente fica pra fazer esses dois exercícios são muito boas. T uh, principalmente deitado ali. O flexor horizontal. Pega pra caramba. É, pega mais do que uh, o aparelho que tinha... Como é que é aquela marca que tinha lá na nossa academia? Era... Tecnojin. Tecnojin. Pega mais do que o aparelho da Tecnojin que a gente tinha lá na academia. Pra te ver a qualidade desse aparelho. E isso que é. Aqui, ó, eu botei uns... Uns, uns tijolos de concreto aqui pra fazer carga. Mas é isso aí. Já era por hoje o nosso treino. E aí, como é que ficou a perna? Ah, tu vê que o treino foi bom quando tá com a cara toda suada e a da... perna, ó. Não sei nem caminhar. A gente vai ver amanhã. Amanhã que a gente vai ver realmente se pegou o negócio. Isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais vídeos desse formato ou tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até o próximo. É nóis. Bottle, swapping,